Veja que interessante Quando eu falei que estava fazendo jejum intermitente Eu sabia que isso ia causar uma certa polêmica Algumas pessoas me mandaram mensagem falando Polosa, isso é errado Outras disseram Polosa, eu fiz, deu certo Emagreci 24 quilos e isso nos traz uma reflexão e aprendizado muito importantes E o aprendizado é A verdade, ela não exige quando eu assumo uma determinada verdade para minha vida, eu me fecho para todas as outras possibilidades. Se o que eu acredito é certo, as demais coisas passam a ser erradas. A nutrição, por exemplo, é um campo extremamente conflitante. Se você for estudar sobre ele, você vai ver que pessoas defendem a linha do jejum intermitente, outras falam que você tem que comer de 3 em 3 horas, outras falam que você deve tirar carne, outras que você tem que comer mais proteína. Outro campo também extremamente conflitante são as religiões. Cada uma defende a sua, fala a sua verdade, e acredita que a sua é a verdade e as outras outras estão erradas. E por que, que eu tô dizendo isso? Quando você acha que é a verdade, você fecha os olhos pro que os outros têm a dizer e para de aprender e você acha que apenas você é o certo. Por exemplo, a Tati, ela com todo amor, todo carinho, ela veio falar poloze, eu estudei sobre isso, não é legal fazer jejum intermitente. Qual foi a minha postura diante disso? Eu entrei no perfil dela para ver o que ela fazia, eu vi que ela é especialista na área. E aí eu falei assim, poxa, legal, eu vou estudar a respeito do que ela tem a dizer. E não pensei assim, ah não, eu vou aqui ficar na minha linha e pronto, acabou. E dessa forma eu consigo crescer, porque vai ser mais um aprendizado que eu vou trazer para minha vida. Agora, por lado, o que você escolhe fazer, se são áreas conflitantes? Eu, eu vou buscar aquela que traz resultado e eu testo. Eu não sou especialista na área, eu, como eu não sou especialista, eu tô seguindo o conselho de uma pessoa que é, que eu vejo que ela tem resultado. E eu vou fazer aquilo, vou testar o resultado, mas eu vou sempre buscar aprender essa que tem que ser a nossa mentalidade. Sempre de crescer, de aprender, de buscar algo melhor. E qual é a lição que eu quero te trazer aqui? Não é falar qual é a dieta certa ou errada. É dizer que a gente sempre tem que ter uma, no... uma mentalidade para novos aprendizados. Nunca assumir uma verdade absoluta. E vale a pena dizer que você deve levar aquilo que você acredita. Você deve falar sobre isso. Você deve defender isso. Mas nunca se fechar para novas possibilidades. Tá? Essa é a mentalidade de uma pessoa que é humilde e está sempre crescendo. Eu, por exemplo, acredito no coaching. Eu faço coaching, ensino coaching para as pessoas e eu defendo essa bandeira. Só que eu não vou deixar de aprender com outras linhas também, não vou deixar de estudar psicanálise, não vou ver o que as outras pessoas estão ensinando de bom pra gente poder crescer. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou e tiver algum campo pra comentar, deixa o seu comentário aí e marca. Marca aquela pessoa que você acha que pra ela vai ser importante também, que você gosta dessa pessoa, que você gosta que ela cresça e evolua. Tá certo? Um forte abraço!